Presta atenção aqui comigo, caminhada não é treino para emagrecer. Eu entendo a importância da caminhada. Faz bem para a saúde, faz bem para sua mente. Mas não é um treino específico de emagrecimento. A caminhada te faz gastar mais calorias no seu dia. Ela é um treino para gastar calorias. E eu vou falar isso pra frente depois de vocês. Mas gastar calorias não é o suficiente para emagrecer depois dos 40 anos. E eu não falo isso daqui de achismo. Eu falo isso daqui seguindo estudos, comprovação científica. E esse estudo que eu vou falar para vocês primeiro, é um estudo de 2006, do Jornal Internacional de Obesidade, que pegou 56 mulheres, dividiu em três grupos diferentes. O primeiro grupo fazia só dieta. O segundo grupo Fazia dieta e caminhada de 30 minutos. E o terceiro grupo fazia dieta e caminhada de 60 minutos quase todos os dias, galera. Então os três grupos faziam um só dieta, dieta e caminhada de 30 minutos, dieta e caminhada de 60 minutos. E adivinhe qual foi o resultado? Quem emagreceu mais? Quem fez só dieta? Quem fez dieta e caminhada de 30 minutos? Ou quem fez dieta e caminhada de 60 minutos? O resultado foi... Os três emagreceram igual... Exatamente igual. E sabe qual que foi a conclusão do estudo? Que a adição de caminhada não aumentou a quantidade de peso perdido. Sabe o que isso significa? Que fazer caminhada ou não fazer caminhada não adiantou nada. Não adiantou nada. Porque se você adicionou, se já fazia dieta, adicionou a caminhada lá e emagreceu mesmo tanto, a caminhada não fez diferença. Daí no outro, você adicionou a caminhada e não fez diferença... Sinal que não adiantou, galera. Teve mais saúde? Teve mais saúde, sim. Mas ajudou a emagrecer mais? Não. E o que, que você quer aí? Você que está me assistindo agora. Você quer ter mais saúde ou você quer emagrecer? Daí você pode me dizer também, galera. Pode me dizer. Aizanon, mas eu pedi 2, 3, 5, 10 quilos com caminhada. Será? Esse é o ponto de dúvida. Sabe por quê? Porque eu tenho cinco coisas para te questionar aqui. Para você que emagreceu, para você que conhece alguém que emagreceu... E fazendo caminhada. O que eu quero dizer? Um, se você não tivesse feito caminhada, você teria perdido o mesmo tanto. Só que outros traz. Dois, se você tivesse feito um exercício que potencializasse seu emagrecimento, um exercício para emagrecer, você poderia ter emagrecido muito mais. Três, você perdeu peso, mas não necessariamente emagreceu todo o peso que perdeu. Porque perder peso significa perder gordura. Quem emagrece só ou quem perde peso só com dieta e caminhada, também Perde massa muscular. Então, um exemplo, esdrúxulo, você que emagreceu 5 quilos, ou perdeu 5 perdeu quilos, você pode ter emagrecido 2,5 quilos e, meio, e perdido 2,5 quilos e meio de massa muscular. Quatro, se você perdeu 2,5 quilos e meio de massa muscular, um exemplo, né, você perdeu potencializadores de metabolismo acelerado. Então o que que você faz? Você deixou o seu metabolismo mais lento. Cinco, você tem grandes chances de reganho de peso, de entrar no efeito sanfona. Por quê? Porque se o metabolismo que já é mais lento depois dos 40 anos e você deixou ele ainda mais lento, é fácil de você voltar e recuperar tudo novamente. Então eu deixo esses cinco pontos de reflexão para você que emagreceu e é cam... acredita que caminhada é treino. Ah, não eu não devo fazer caminhada. Não, você pode fazer caminhada se você gosta. Você pode fazer caminhada se você quer ficar mais mais saudável. Porém, se você quer emagrecer, você precisa adicionar treinos que ativem e te façam perder gordura. Presta atenção nisso. Agora o outro estudo aqui, ó, um estudo que pegou aqui, ó, 45 pessoas e dividiu em três grupos. Um grupo que não fazia nada, outro grupo que fazia aeróbio contínuo de 40 minutos todos os dias, que equivale a andar de bicicleta, que vale a caminhada de 40 minutos todos os dias, e outro grupo que fez 20 minutos três vezes na semana de hit. Quem fez o hit emagreceu 2,5 kg a mais do que os outros grupos que tiveram o mesmo resultado. Então mais à frente eu vou falar aqui sobre vocês sobre hit. Então pense nisso agora, galera. Pegue a dieta, a alimentação, e coloque num exercício que realmente dá resultado. 20 minutos, muito menos tempo que a caminhada. Entenderam a diferença, pessoal? Então utilize o que dá resultado. Esse é só um exemplo, galera. É por isso que eu falo que caminhada não é treino. Se qualquer pessoa que queira continuar se enganando, pode continuar. Mas não é a melhor estratégia para emagrecer. Eu gosto de caminhada. Faz a caminhada, mas junto coloca um treino para emagrecer antes. Ah, Isa, não, eu gosto de fazer uma hora de caminhada por dia. Faz 20 minutos de treino para emagrecer, mas 40 minutos de caminhada. Tá lindo. Tem alunos que fazem isso e estão tendo resultados excelentes, galera. Caminhada não faz mal. Falando que, ah, caminhada faz mal. Não, caminhada não faz mal. Mas se você quer emagrecer, ela não é a melhor estratégia.